Boas-vindas ao nosso canal Programa Empreendedorismo em Ação Apresentação Dr. João Francisco Rogoski, advogado corporativo, consultor de empresas, pós-graduado em Direito Empresarial, especializado em cooperativismo Tema deste podcast Respondendo pergunta do ouvinte Pergunta formulada por Cristiane Klesse do Estado do Rio de Janeiro Quero abrir uma cooperativa de veículos para prestar serviços a empresas Como fazer? Saudações, querida amiga e amigo ouvintes do nosso programa sobre empreendedorismo. No programa anterior falei sobre as cooperativas de produção e de trabalho. Hoje responderei a pergunta de Cristiane Quilesse, do estado do Rio de Janeiro. Ela faz a seguinte pergunta. Quero abrir uma cooperativa de veículos para prestar serviços a empresas. Como faço? Qual o órgão regulador disso? pois já liguei para o DETRO, Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro, e eles disseram não trabalhar com cooperativas. Já entrei em vários sites, DETRAN, Prefeituras e até MTU, e nada. Prezada Cristiane, para melhor compreender sua pergunta, eu precisaria de mais informações, pois cooperativa de veículos pode ser de cargas, ou de passageiros, ou locação de veículos, etc. Mas como você mencionou, a prestação de serviços a empresas, indicarei de forma resumida nove passos para você abrir uma cooperativa de serviços. Antes, porém, falarei rapidamente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 cooperativista no Brasil. Ela garante que as cooperativas poderão adotar por objeto qualquer gênero de serviço, operação ou atividade estando incluídas, portanto, as cooperativas de trabalho ou cooperativas de mão de obra para prestar serviços remunerados a terceiros. Como regra geral, para abrir uma cooperativa, o número mínimo é de 20 pessoas físicas, sendo excepcionalmente permitida a admissão de pessoas jurídicas que tenham por objeto as mesmas ou correlatas atividades econômicas das pessoas físicas ou ainda aquelas sem fins lucrativos. Mas há exceções quanto ao número mínimo de 20 pessoas. Uma delas adveio com a Lei 12.690, de 2012, que reduziu para 7 o número mínimo de pessoas para a fundação de uma cooperativa de prestação de serviços. Vamos aos nove passos. Primeiro passo. Reunião dos interessados. O primeiro passo é reunir os interessados para definir os objetivos da cooperativa, alinhar as expectativas e averiguar as condições de todos em relação a esses objetivos. O capital necessário para viabilizar a cooperativa, o volume de negócios, etc. Segundo passo, constituir uma comissão. Tendo já os objetivos definidos, o ideal é escolher uma comissão e um coordenador dos trabalhos que possam atuar no desenrolar do processo de constituição da cooperativa. Terceiro passo, elaboração do estatuto social. O estatuto social é o documento que contém todas as normas internas que regerão as funções, atos e objetivos da cooperativa. Passo 4. Discussão e ajustes do Estatuto. Feita a proposta inicial de Estatuto Social da Cooperativa, é necessário discuti-lo com todos os interessados em participar do negócio. Quinto passo. Realização da Assembleia Geral de Constituição da Cooperativa. Definido o Estatuto Social, é hora de convocar os interessados para a Assembleia Geral de Constituição da Cooperativa, afixando-se o aviso de convocação em locais frequentados pelos interessados e, se possível, enviar um e-mail a cada um. Sexto passo, avaliação do Estatuto e da Ata de Constituição. Após a realização da Assembleia Geral de Constituição da Cooperativa, o Estatuto Social aprovado por todos os membros, assim como a ata da Assembleia Geral, deverão ser levadas até uma unidade da OCB, Organização das Cooperativas do Brasil, para a conferência. Sétimo passo, registro na junta comercial. Para registro na junta comercial, devem ser apresentados os seguintes documentos. A Ata de Constituição da Cooperativa e Estatuto Social. Ambos em três vias, rubricado, todas as páginas assinadas pelos fundadores devidamente identificados, com o visto de advogado na última página. Cópia autenticada do RG e do CPF do Conselho de Administração ou Diretoria. Ficha de Cadastro Nacional da Cooperativa e dos Conselheiros da Administração. Requerimento à Junta Comercial. Cartão protocolo adquirido na Junta Comercial. Observação. Apesar da sociedade cooperativa ser considerada sociedade simples pelo novo Código Civil Brasileiro, o registro deve ser feito na junta comercial e não no cartório de registro de títulos e documentos, como é usual nesses casos. O Tribunal Federal da Terceira Região entendeu que o artigo 18 da Lei 5.764, de 1971, que manda registrar na junta comercial, continua sendo aplicável mesmo após o advento do novo Código Civil. Oitavo passo: obter o CNPJ. Após o registro dos documentos na junta comercial, eles deverão ser encaminhados à Receita Federal para a obtenção do CNPJ, Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas. Nono passo: iniciando os trabalhos. Com a documentação em ordem, mãos à obra. Desenvolver as atividades para as quais a cooperativa foi criada, buscando uma gestão profissionalizada. Se nos quadros sociais não tiver técnicos em administração, contratá-los na medida em que a cooperativa for crescendo e gerando recursos financeiros. Utilize os serviços de um bom contador, advogado, um psicólogo que poderá dar apoio nas questões de pessoal, enfim, a gestão profissional é muito importante para o sucesso do empreendimento. Amadorismo e sucesso não combinam. Agradeço pela audiência, querida amiga e amigo, ouvintes do nosso programa sobre empreendedorismo, ou ficando por aqui, na esperança de ter prestado informação de utilidade pública. Envie suas perguntas, teremos prazer em ajudar. Até o próximo programa. Este programa foi produzido por Rogoski e Associados.